Muita gente já comentou sobre esse caso de vazamento das fotos da Carolina Dickmann, mas eu quero ir muito além do que foi comentado. A começar por defender o direito dela e de qualquer pessoa de tirar a foto íntima, em ambiente privado, que seja, como ela bem entender. Se quiser tirar foto pelada, com roupa fantasiada, de ponta cabeça, não interessa. Isso é direito dela, isso tem que ficar claro. Mas eu entendo porque essas pessoas, incluindo, por exemplo, o comentarista Luiz Carlos Prates Falaram isso, ou seja, ele simplesmente disse que a pessoa não deveria tirar fotos desse tipo em hipótese alguma. Por quê? Pensando no risco que vai correr. Aí eu concordo. É assumir as consequências de seus atos, ou seja, tudo que você faz envolve risco. Então, assuma esses riscos. Não existe vida sem risco. A Carolina Dickmann e o advogado erraram feio ao tentar, por exemplo, censurar o Google. O que é o Google? O Google é um mecanismo de busca. Ele não tem culpa do que colocam na rede, ele tem que mostrar o que ele encontra, o que está na rede. Ainda que ele tenha mecanismos do tipo aquele safe search, a né, busca segura, isso aí é um recurso que a empresa decidiu colocar, ela não é obrigada a fazer isso. E essa questão da censura é perigosíssima, porque o Brasil é o país que mais pede para o Google remover conteúdo. Né? No caso o Google até coloca que é por conta do Orkut, por ser muito popular, mas dane-se que seja qualquer serviço... Não deveria ter essas remoções. E aí, felizmente, eu li que eles desistiram dessa ação contra o Google. Porém, continuaram com a ação de extorsão, difamação e furto. Na verdade, eu queria frisar que eu discordo totalmente da questão da difamação. Isso aí eu queria resgatar aquele vídeo que eu fiz. Por que difamação deve ser permitida? Ou seja, não vai adiantar absolutamente nada nessa altura do campeonato. É mera vingancinha... Né, pelo sujeito que vazou as fotos. Ou seja, além de não conseguir retirar as fotos da internet, porque isso aí nunca mais vai ser retirado, vai ficar para sempre, até o, o sol morrer, como eu falei naquele vídeo que eu citei, a, a difamação é uma opinião que a pessoa tem sobre você, e isso você não controla. E nem que você consiga uma reparação judicial, você não vai mudar a opinião das pessoas, ponto final. Então aceite o fato, viva com isso. Agora, eu fiz esse vídeo não é para discutir esses detalhes, mas sim para questionar o que eu não vi ninguém questionando. Porque esse tabu, essa celeuma em torno do corpo, é como o Flávio Gicovatti falou numa palestra, é, tudo que se discute muito é porque não está resolvido. Então isso envolve sexo, o corpo, a é, nudez, é, tudo isso não está resolvido. E parece que ninguém se preocupa em resolver essa questão. Então, toda vez que acontece uma, uma cena de nudez, né? por exemplo, eu vou citar um caso lá do, do escocês, que se recusa a usar roupa. Foi preso, ficou mais de 600 dias preso. Aí ficou um minuto pelado, foi preso de novo. Olha que ponto chegamos. Ou seja, o sujeito, por sabe-se lá que motivo, e eu não estou fazendo apologia à nudez, ou não sou adepto no naturismo, eu estou muito bem vestido e vou morrer assim, mas... A questão é, se o sujeito tem um bom motivo, né, que seja aceitável para ele, para andar pelado, ele deveria ter esse direito. O sujeito, ao andar pelado, ele está praticando agressão física contra alguém? Não. Ainda que alguém possa falar, ah, mas o sujeito vai poder estuprar alguém. Bom, se o sujeito quiser estuprar, ele vai estuprar com ou sem roupa, isso não interessa. Aí ele tem que responder por essa agressão, mas ele tem todo o direito de se recusar a vestir algo imposto pelo Estado. Se a sociedade aceita ou não, isso é outro problema. Se, por exemplo, ele não seria bem-vindo em um estabelecimento pelado, isso aí é uma questão técnica. Né? Eu até defendo o direito dos estabelecimentos proibirem as pessoas de entrarem peladas. Seja por questão de higiene, ou, por exemplo, entrar no ônibus pelado, aí é uma limitação que ele vai ter que aceitar pela escolha dele em andar pelado. Mas ele tem o direito, sim, de se recusar a vestir uma roupa. Afinal, ele nasceu pelado. Né? Se ele quiser viver pelado, qual é o problema? Vai agredir alguém? Alguém vai dizer, ah, ele está me agredindo visualmente. Isso aí é problema seu. Da mesma forma que muitas pessoas se sentem agredidas pelo que eu falo, problema é seu, não é problema meu. Eu falo o que eu quero. É o mesmo caso daquela egípcia blogueira que colocou fotos nuas para protestar contra o islã um belo protesto, né? belíssimo protesto, e criou uma celeuma enorme no Egito, um país atrasadíssimo, né? que considera praticamente crime, por exemplo, a pessoa ser homossexual, ainda está sob forte influência religiosa, moralista, e aquela besteira toda. Quem somos nós para condenar essa garota? Né? O que ela fez de errado? Qual é o crime dela? O crime dela é nascer, o crime dela é se mostrar como ela é, de fato, quem tem medo da verdade. E outro caso recente aí, daquelas ucranianas que ficaram nuas, protestando, né e foram retiradas à força por policiais. Então, ou seja, e essa notícia circulou o mundo inteiro. É uma forma efetiva de protesto. Isso aí é até algo que eu já pensei no caso das marchas contra a corrupção. Não estou dizendo para alguém fazer isso, mas se aparecesse, por exemplo, alguma mulher de seio de fora, pelada... Quem sou eu para condenar? Inclusive isso foi aconteceu na, na Marcha das Vadias. Né? Elas colocando lá o... Eu também sinto calor no corpo e com o peito de fora. Quem sou eu para condenar? A pessoa não está praticando agressão física a ninguém. Então ela tem esse direito, sim. Aí vocês se perguntam por que, que eu dei toda essa volta né, para falar das fotos da Carolina Dickmann. Veja outros casos de vazamento de fotos de celebridades, e muitas delas pediram desculpas aos fãs. Eu não entendo isso. Por que pedir desculpa por algo que é uma verdade? Alguém vai dizer, ah, os fãs não são obrigados a ver isso. Ora, vê quem quer. Quem não quer, não vê. Quem foi lá e decidiu olhar as fotos, agiu voluntariamente. Ninguém colocou uma arma na cabeça para ver aquela foto. Então não tem nada que pedir desculpa. É a mesma coisa que pedir desculpa por você ser como você é. Fora que eu não vejo diferença nenhuma entre vazar uma foto pelada e simplesmente ter fotos peladas publicadas em uma revista. Qual que é a diferença? A diferença é que seu bolso está mais cheio, né? Se for essa questão, então a questão do, da nudez é irrelevante. É uma, apenas uma questão financeira, monetária. Então, esse é o ponto. Inclusive, a Carolina Dickmann deveria lucrar com o episódio. Se é que ela recebeu algum convite aí pra posar nua, né? Então que pose, já lucra em cima disso. E ela não tem que ter vergonha dessas fotos expostas. Pelo contrário, se ela tirou é porque ela tem orgulho do corpo dela. Porque ela gosta do corpo dela, ela tá bem resolvida. Né? E os comentários sempre vão existir, então dane-se. Alguém vai arrancar pedaço da, da Carolina Dickman Não. E o principal motivo pelo qual eu fiz esse vídeo... É justamente para criticar essa hipocrisia social. Alguém aparece pelado e cria assim, uma polêmica infinita. Ou seja, nossa, então a Carolina Dickmann tem um parte uma vagina e uma bunda. Grande coisa. Você nasceu ontem, né? Então qual é o problema disso? Além do que comentários de mulheres criticando né, essa exposição ainda que não tenha sido intencional, mas, enfim, críticas de, de, de as, as mais variadas, ou tem um cunho invejoso né, perante o corpo da outra, que, que você provavelmente não tem, ou então é simplesmente um machismo barato, né, inútil, que não sei por que fica sendo sustentado até hoje. É claro, ela poderia ter saído por cima desse episódio simplesmente falando, dane-se, vazou. Esse é meu corpo e ótimo, né? o mundo vai continuar girando e dane-se todo mundo. Agora, quem quer tirar foto íntima, né? então no mínimo tem que ter um conhecimento técnico, se não quiser que elas vazem né? e mesmo assim ainda está correndo risco, para encriptar essa imagem, proteger de alguma forma e aí não dar acesso caso elas vazem. Né? A pessoa não vai conseguir ver, não vai... a menos que ela tenha senha. Ou seja, seria muito melhor viver em uma sociedade em que as pessoas assumissem o risco dos seus atos, as consequências dos seus atos, e tudo bem, a vida continua, do que ficar dependendo vergonhosamente da proteção estatal, da tutela estatal, do Estado babá, que vai lá aplicar a sua lei inútil contra a difamação e tentar achar o autor do crime. E a vergonha é um sentimento muito poderoso, que ela é limitante. Então ela é incentivada justamente para o indivíduo ficar cada vez mais limitado. Porque o indivíduo né, que não é controlado pela vergonha, ele simplesmente é mais livre, com certeza. Eu não estou dizendo que ele vai ter o direito de agredir fisicamente os outros ou fazer algo contra as pessoas. Mas simplesmente ele não vai se ater a pudores absolutamente imbecis por causa de um sentimento de vergonha que... Sabe-se lá, interessa a quem. Inclusive, deixar claro aqui, você deveria ter vergonha da mentira, daquilo que é falso, por exemplo, da religião, né? da hipocrisia que a gente vive todo dia, máscaras sociais e toda essa porcaria que as pessoas seguem diariamente. Não vergonha da verdade. Então, essas fotos que vazaram, a pergunta é, elas são verdadeiras? né elas representam uma verdade, então pronto, acabou, é verdade, ponto final. Tem vergonha do quê? Vergonha da verdade? Vergonha de ser você mesma? E só para finalizar, não, eu não estou incentivando ninguém a tirar fotos íntimas e muito menos colocar na internet, isso aí faz quem quer. Eu só estou frisando que existe um tabu em torno do corpo, em torno do sexo, que simplesmente não deveria existir, deveria ser encarado como algo natural, como beber água. Alguém tem vergonha, por exemplo, de um copo de água? Não, o copo de água é uma verdade. Então pronto, o corpo também é uma verdade. Você teria que sentir vergonha, é, de sentir vergonha do próprio corpo. Aí sim, porque aí é o processo mais intenso de autonegação. <música>